Gostou muito pela organização, muito gostoso. Nossa, muito legal, todos os países aqui, mostrando a sua cultura, a comida. Tudo de bom aqui. Gente, vem pra cá!